pessoal tudo bem? Preparados para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico e a sua importância em qualquer segmento do qual você pretende atuar e nesse vídeo nós vamos ver de forma bem prática como aplicar as ferramentas de planejamento estratégico vistos nos vídeos anteriores vai ser como uma revisão prática das ferramentas que nós vimos. Vamos começar com a famosa análise SWOT, ou fofa. Gente, e não se preocupe com as ferramentas, tá? Porque se você quiser, basta você me seguir lá no Instagram, arroba Josiane e solicitar as ferramentas que eu mando pra você, tá? Inclusive, a análise SWOT. Ela se apresenta em uma matriz com quatro planos, conforme você vai ver nessa figura aqui do ladinho você pode perceber que a matriz ela tá dividida em fatores positivos e fatores negativos e logo em seguida os fatores internos e fatores externos bem como você percebeu forças e fraquezas são considerados fatores internos da empresa, sobre os quais a direção pode agir sem interferências. Já as oportunidades e ameaças são fatores externos, portanto, sobre os quais você não tem controle. Você deve listar esses fatores dentro de cada quadrado correspondente. Por exemplo, digamos que você considere o treinamento da sua empresa uma força coloque essa palavra no quadrante correspondente agora imagine que a situação financeira da sua empresa ela esteja ruim então você coloca essa observação no quadrado fraquezas e continue listando fraquezas e forças da sua empresa depois disso olhe para fora da empresa vamos considerar que um fator externo como o clima quente seja favorável à venda dos seus produtos isso é uma oportunidade, anote. Por outro lado, o aumento de imposto de importação de um insumo importante foi decidido pelo governo. Marque como ameaça no local adequado, tá? E perceba que fraquezas, elas são diferentes de ameaças. Você não controla as ameaças. E o mesmo vale para forças e oportunidades. Oportunidades, elas são externas. Forças são características internas da sua empresa, você pode agir sobre elas, assim você vai ter de forma bem clara quais são as suas forças e as suas fraquezas, oportunidades e ameaças, mas lembre-se que para definir tudo você tem que fazer toda a análise explicada no vídeo passado. Agora vamos falar de uma ferramenta de planejamento que é muito importante que é o ciclo PDCA. Esse ciclo, ele deve ser avaliado de forma contínua em cada ação que você opte em executar dentro da sua empresa. O ciclo PDCA ou SDCA, que significa Plan, Do, Check, Action, Planejar, fazer, verificar e agir. Esse método, ele tem a função de garantir que a empresa, ela organize os seus processos, não importando a sua natureza. Ele é visualizado com essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem que eu deixei aqui do ladinho. Vamos agora entender cada quadrante dessa ferramenta de muita, mas muita importância. Planejar, que é o plano. Nessa fase são definidos os objetivos de cada processo até você chegar ao produto ou serviço finais né, solicitados pelo cliente, levando sempre em consideração a política da sua empresa. Baseado nessa política, o planejamento ele deve ser composto pelos seguintes passos. Identificação do problema, estabelecimento de metas, análise do fenômeno, Análise do processo e plano de ação. Fazer, que seria o do esse é o momento em que o plano será executado. Assim, minha gente, os indivíduos que vão participar da implantação do ciclo PDCA, eles devem realizar treinamentos de acordo com o método. Cada processo, ele é realizado conforme aquilo que foi definido na primeira fase. Assim, são coletados dados para uma próxima análise. E o checar... Com a implantação, os processos eles são analisados através das ferramentas próprias para verificar se cada processo cumpre aquilo que foi proposto no planejamento. E é nessa fase que vai poder ser encontrados erros ou falhas no processo. Olha só como é importante, viu? Agir, action. De acordo com o resultado na etapa Checar, vão ser observadas as falhas nos processos e se os objetivos foram atingidos. Caso contrário, eles devem ser melhorados e as etapas se reiniciam. tá? É importante entender que todo o processo de uma empresa ele é formado por várias ações que por meio dos recursos oferecidos pela instituição se transformam em produtos ou serviços para os clientes. Com a utilização do ciclo PDCA Cada processo realizado origina-se em um novo processo até que o produto ou serviço chegue ao cliente. Com isso, o ciclo está constantemente se renovando e melhorando, né? pois cada etapa do processo é analisada. Agora que você já sabe como aplicar a análise SWOT e o PDCA no seu planejamento, vamos falar de uma ferramenta prática para realização de planos de ação que é o 5W 2H. Você pode montar uma planilha simples para colocar em prática essa ferramenta como essa imagem que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Mas não se preocupe, tá? Porque essa planilha também tá disponível. É só você me chamar lá no Instagram, me segue lá e me chama que eu mando essa planilha para você, arroba Josiane Amorim Oficial. Ela é bem interessante e de fácil manuseio, tá? Quem busca uma ferramenta de gestão eficaz, não pode abrir mão de uma planilha de 5W2H. Apesar do nome um tanto estranho, esse instrumento, ele é muito simples de entender e fácil de aplicar, viu? Inclusive, tem também o modelo à disposição de vocês. É só você me seguir lá no Instagram e me pedir por direct que eu mando, tá? Não importa qual seja o porte do seu negócio, fazer um plano de ação 5W2H aproxima você das suas metas. Essa metodologia, ela oferece uma das mais completas abordagens em termos de planejamento estratégico. Basta você identificar um problema e construir uma tabela 5W2H para você ficar mais próximo da solução. Mas afinal de contas, o que, que é essa ferramenta? Bom, a 5W2H... H, ela é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico da empresa. Ela parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que vai ser feito para alcançar. Entendeu? Por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito. Além de estimar quanto isso vai custar. Legal, né? Super completa e em geral ela é proposta na forma de planilha ou tabela. A metodologia ela costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades elas sejam executadas com clareza e excelência né? por todos os envolvidos. Gente, ela funciona como uma espécie de guia, permitindo enumerar passo a passo a estratégia que você adotou ou a estratégia que você precisa pretende adotar? Essa planilha, ela é também uma excelente alternativa para elaborar um plano de ação, seja qual for a necessidade ou problema que você está enfrentando aí na sua empresa. E pode ser uma solução bem aplicável em todos os tipos de empresas, nas mais variadas áreas. Basicamente, ela parte de um problema e realiza a análise sobre o seu enfrentamento e a partir de sete perguntas que, é o que dá nome à metodologia. Os cinco Ws representam em inglês o que, né, what, porquê, why, onde, where, quando, when e quem, who. Gente, eu não sei falar inglês, tá? Mas, mais uma vez, os termos em inglês sendo usados aí, né? Vamos lá, então. Já os dois Hs indicam como e quanto custam, que é como, how, e quanto custa, how much. What, o que será feito? Antes de tudo, é hora de você identificar, descrever de o problema de forma adequada. A gravidade desse problema varia durante o ano? As definições operacionais, elas são claras? o sistema de mensuração de resultado é preciso e repetível hum? e depois determine o que vai ser realizado, ou seja, qual a meta que você quer alcançar. Why? Por que será feito? Qualquer explicação conhecida que contribua para a solução do problema deve ser declarada. É preciso delimitar razões que justifiquem por que a meta foi proposta e o where? Onde será feito? Se um defeito ocorre em uma parte do processo Onde ele está localizado? Uma folha de verificação de localização pode ajudar. A partir desse diagnóstico, fica mais simples você determinar em qual setor da empresa o problema em questão será enfrentado. O EM, quando será feito. Você tem uma meta para alcançar, portanto, você precisa determinar quando cada uma das tarefas propostas vai ser realizada e também a duração de cada uma delas. How, não sei como é que se fala. Por quem será feito. Feito. primeiro veja quem são as pessoas associadas ao problema quais são os clientes que reclamam Quais operadores estão tendo dificuldade? E em seguida, defina quem vai ser o responsável por cada ação prevista para alcançar a meta que você estabeleceu. How? Como será feito? Nas etapas anteriores, você definiu quase tudo, né? Mas não tem como colocar uma estratégia em prática sem entrar nos detalhes sobre como isso será feito. É preciso estabelecer um plano específico para cada ação necessária para que a meta determinada lá no início seja alcançada. How much? Quanto vai custar? Bom, é preciso entender que de nada adianta criar um plano mirabolante se ele não está ajustado à realidade financeira da sua empresa. O método 5W2H, ele pode ser um grande aliado das empresas que desejam crescer e se manter ativas por um longo período. Ela é uma grande ferramenta que te permite projetar um futuro melhor. Conforme o cenário econômico econômico com um mercado altamente competitivo não ter um planejamento estratégico pode gerar impacto negativo nas suas ações e nos seus processos e como consequência isso ocasiona prejuízo que poderiam ser antecipados além da redução na capacidade de competir com a concorrência Então minha gente a análise 5W2H ela se destaca de outras metodologias de gestão por ser uma ferramenta simples completa, e que otimiza o seu tempo. Além disso, ela é super dinâmica e permite ajustes e modificações bem oportunas, mesmo após a implantação do seu plano de ação. E a solução de problemas proporcionada pela 5W2H pode ser usada por qualquer pessoa com foco em negócios ou mesmo em interesses pessoais. Aí você me pergunta, a minha empresa, ela é de pequeno porte, vale a pena usar o método 5W2H, eu te respondo que o grande trunfo dessa metodologia é a praticidade com que ela pode ser aplicada e isso possibilita que a empresa de pequeno, médio ou grande porte adotem esse método para solucionar um problema ou executar algum outro tipo de ação e isso é porque ela não exige toda uma equipe técnica especializada por trás do planejamento. Você precisa apenas de de uma pessoa que saiba como funciona e saiba como executar todo o processo e estruturar de forma correta para garantir o sucesso das ações, mesmo em empreendimentos individuais, viu? Inclusive, quando o gestor atua sozinho, é perfeitamente viável colocar a 5W2H em prática, viu? Agora vamos falar sobre a matriz Ansoff. De forma bem simples, a matriz Ansof, ela é uma ferramenta que é utilizada pelas empresas para analisar e planejar as suas estratégias empresariais de crescimento. Ela mostra... Quatro estratégias que, que podem ser usadas para ajudar uma empresa a crescer e também analisa o risco associado a cada uma delas. Na prática, ela é uma base de quatro estratégias de crescimento baseada na relação entre produtos novos versus existentes e mercados novos versus mercados existentes. Também no quadro dessa matriz Ansof são criadas áreas de interseção a partir das seguintes bases. Penetração de mercado que concentra-se em aumentar as vendas de produtos existentes para um mercado existente. Desenvolvimento de produtos, tem o foco na introdução de novos produtos em um mercado existente. Desenvolvimento de mercado, a sua estratégia, ela se concentra em entrar em um novo mercado usando produtos existentes. E diversificação, tem como foco a entrada em um novo mercado com a introdução de novos produtos. Quando você entende essas segmentações, fica claro que a matriz Sof, ela é utilizada com a intenção direta de aumentar o seu volume de receita com um novo planejamento de vendas, seja com a criação de novos produtos ou a exploração dos mercados, tá? E para você entender melhor, ela se exemplifica nessa imagem aqui que tá passando aqui ó, do ladinho. Olha aqui em cima, aqui do lado. <risos> Vamos entender agora o que representa cada segmento da matriz? Primeiro, penetração no mercado bom é uma estratégia de penetração de mercado a empresa, ela usa os seus produtos no mercado existente. Em outras palavras, uma empresa tem como objetivo aumentar a sua participação de mercado, o famoso market share. Essa estratégia de crescimento de negócio, ela deve ser usada quando a empresa considera que alguns aspectos do seu produto ou serviço podem ser suficientes para ganhar participação no mercado dos seus concorrentes atuais. E alguns desses aspectos são qualidade acima da média, marca reconhecida, ótimos canais de distribuição identificando esses aspectos, não vai ser preciso fazer alterações nos produtos e nas estratégias de marketing, tá? A estratégia de penetração no mercado, ela pode ser feita com a queda de preços para você atrair clientes novos ou aumentando as suas promoções e distribuição. O número 2, desenvolvimento de produto. Em uma estratégia de desenvolvimento de produto, a empresa ela desenvolve um novo produto para atender o mercado que já existe. E essa iniciativa ela envolve uma extensa pesquisa para conseguir fazer o desenvolvimento e expansão da linha de produtos. A estratégia de desenvolvimento de produto ela é usada quando as empresas possuem um forte entendimento do seu mercado atual e são capazes de fornecer soluções inovadoras para atender as demandas observadas. E nessa estratégia, o foco ele está em passar a força da marca de uma empresa para outros produtos, além daqueles que já são comercializados. O terceiro, que é o desenvolvimento de mercado. Em uma estratégia de, de desenvolvimento de mercado, a empresa, ela entra em um novo mercado com os seus produtos já existentes. Nesse contexto, expandir para novos mercados pode significar expandir para as novas áreas geográficas ou até para segmentos de clientes. E para que seja bem sucedida, a empresa, ela precisa entender se os consumidores no novo mercado, eles são e possuem o um perfil ideal para adquirir esses produtos. Isso significa que o comportamento do consumidor do novo mercado não deve ser diferente dos mercados já existentes. A estratégia de desenvolvimento de mercado pode ser desenvolvida entrando em um novo mercado interno, expandindo regionalmente ou entrando em um mercado externo, expandindo internacionalmente. E por último, o quarto, que é a diversificação. Gente, a diversificação ocorre quando uma empresa tenta crescer criando um novo produto para um novo mercado. Existem dois tipos de diversificação que a empresa pode empregar. Diversificação relacionada, quando existe sinergia entre o negócio existente e o novo produto e mercado. E diversificação não relacionada. Isso significa que é quando não existe sinergia entre o negócio existente e o um novo produto e mercado, tá bom? Então, gente, o que, que vocês acharam desse vídeo? Ele é bem complexo, né? É realmente você lidar com a parte organizacional não é fácil. Tem mesmo várias planilhas, várias coisas que você precisa se adequar, tá bom? O bom desse vídeo é que ele tá cheio de informações para vocês pegarem aí todas as ferramentas e preencherem com as etapas aí da sua empresa. Não esqueça, se você precisa, né, da dessas ferramentas me chama lá no direct do meu instagram que é arroba josiane me segue lá porque eu sempre coloco coisas bem legais eu vou te ajudar eu vou eu vou mandar para você essas planilhas tá? é só você me pedir lá se inscreva no canal se você não é inscrito porque você me ajuda bastante dê um like nesse vídeo, manda ele para as suas amigas, para os seus amigos, coloque ele no seu preferidos, porque realmente é um vídeo muito técnico. Então, quando você for fazer o preenchimento das planilhas, você tem que voltar aqui para você olhar o vídeo de novo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!